O bairro da Jamaica é um dos bairros mais precários do distrito de Setúbal, não é o único, não é sequer o mais populoso, mas é um dos que se tornou mais conhecido, não só pelas condições absolutamente degradadas em que as pessoas vivem, por ser um risco para a sua própria segurança e por esta população ter sido vítima de ataques racistas de André Ventura. Eu não espero dinheiro. O que eu espero é o respeito daquilo que ele tiver feito, chamando nomes, né? Eu espero que ela vá à televisão e que explique que nós não somos bandidos. Bem, no princípio, quando veio alojamento, nós esperamos que isso aconteça o mais rápido possível, porque estamos cansados desse ambiente. É... É um ambiente que nos incomoda muito, portanto, alguns estamos a viver nesse bairro, é porque na altura não houve um emprego que a pessoa pudesse trabalhar como efetivo e aquilo era obra, um dia trabalha dois meses fora o emprego, terminava, temporário, né, e pronto, tivemos que aguentar essa sujeira toda. Para além daquilo que é visível para vocês, portanto, existem rupturas, vamos lá dizer assim, no saneamento que existe aqui no bairro, nos ramais, nos tubos, para além disso agora não há haver demasiadas infiltrações, o exemplo disso de momento é o lote 15 portanto, está com infiltração, segundo informaram informar os moradores, desde o quarto andar portanto, até ao resto de chão. Nós não aceitamos um país em que o racismo exclui, não aceitamos um país do ódio, da gritaria, o país que se autodestrói, não. Nós estamos aqui para construir o respeito, nós respeitamos uns aos outros, é nesse país que acreditamos. E não aceitamos que ninguém insulte famílias com base na cor da sua pele ou no que for. O preconceito só destrói o país. A solidariedade, o respeito e a igualdade é isso que constrói futuro. Sim.